Olá pessoal tudo bem no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a comprarem a moeda ergo primeiro de tudo você vai ter que fazer o cadastro aqui na, na corretora binance né que é para você estar tá mandando reais para cá se você não sabe como mandar reais para binance se você também ainda não tem cadastro na binance vocês podem estar assistindo esse vídeo para vocês aprenderem como que manda dinheiro aqui para Binance. O cadastro na Binance é bem tranquilo. Vou deixar o link também aqui na descrição para você estar tá utilizando para fazer o seu cadastro aí. E aí, segundo, depois que você fez cadastro na Binance e mandou o dinheiro para Binance, você vem na corretora Coinex, que eu também vou deixar aqui na descrição, tá pessoal? O link para você estar tá fazendo o cadastro nela. As duas é bem tranquilo para fazer cadastro. É, vamos começar o vídeo, pessoal. Primeiro de tudo, você já fez o cadastro aqui na Binance e já mandou reais para cá. E aí, após você fazer isso aí, é, você vai vir aqui, ó, em carteira, aí Fiat e Spot. Então, pessoal, aqui, ó, já caiu aqui o depósito, né? Já caiu aqui, ó, foi depositado este valor. Você vai fazer o que agora aqui? Já caiu reais? Aí você vem aqui, ó, pesquisar a moeda. Vamos procurar o USDT. Aí você desce aqui, ó. Tá Aqui ela. O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em Trade. Clica aqui, ó. E aí você vai colocar aqui, ó, USDT barra BRL, que é o reais que a gente depositou. Vamos aguardar, vai abrir aqui essa tela, você vai descer aqui ó, vai descer, chegou aqui nessa parte aqui ó, você vai clicar aqui ó, em Market Order, Ordem de Mercado né, vai pegar aqui ó, vai arrastar aqui até o final, para ele selecionar todo o dinheiro que você depositou, e você vai clicar aqui em comprar o SDT. Olha lá, já foi feita a compra de USDT. Vamos aqui na nossa carteira, Fiat Spot, para a gente estar tá conferindo se realmente já comprou as nossas USDT. Vamos descer aqui, vamos descer aqui. Tá aqui pessoal, ó. Foi comprado aqui, ó. A gente tem 66 e aqui ó, USDT 12 ponto alguma coisa né, USDT então agora, como que a gente vai mandar esse valor aqui lá para Coinex então pessoal, voltou aqui, você já fez o cadastro na Coinex, né no site, vamos partir desse princípio aí que você já está cadastrado você chegou aqui nessa tela você vai clicar aqui em Ascent Depósito aqui pessoal é a tela muita atenção aqui você vai escolher a moeda que você quer enviar para a coinex que é o sdt você vai clicar aqui e vai colocar o clicou escolheu aqui ele vai perguntar pessoal qual qual protocolo você quer usar qual rede né vamos escolher aqui ó é, tem essa bsc aqui deixa eu ver aqui na Binance. Qual é a menor para a gente estar tá mandando com as menores taxas. Vamos entrar aqui, pessoal, para estar tá mandando dinheiro lá para a Coinex. Você vai vir aqui, ó, nessa mesma tela, né? Carteira, Fiat Spot. Carteira, Fiat Spot. E aqui você vai digitar aqui o SDT, né? Que foi que você depositou. Desce aqui um pouquinho, está aqui ela. E aqui, ó, você vai mandar aqui, ó, saque. Vai clicar aqui em saque. Você vai sacar lá para CoinEx. Pronto. Chegou nessa telinha aqui, ó. Ele vai perguntar qual o endereço que você quer mandar a as suas USDT. Você vai vir aqui na CoinEx, vai copiar essa aqui, ó, USDT BSC. Binance Smart Chain vai copiar esse código aqui, ó, da sua carteira. Vem aqui na Binance, cola o endereço aqui, ó. Qual rede você quer escolher, ó? Aqui que eu tava falando, ó. Vocês viram aqui, ó? Essa rede aqui, ó, você vai pagar 4.25 de taxa. BSC BEP20. Escolhe ela. Vamos ver aqui, ó. BSC, isso, ó. Você escolhe certinho aqui, ó. BSC, porque aqui tem que ser certinho BSC, tá, ó. BSC. Pronto. Já tá tudo bonitinho aqui. Vou marcar máximo e vou mandar. Vou fazer o um saque lá para corretora Coinex. Aqui ele está perguntando se ela, né? Ele está selecionada como rede de transferência, BSC. Poucas plataformas têm suporte, né? Mas lá aqui na CoinEx está dizendo que tem suporte, ó. Então, vamos utilizar. Está perguntando se realmente eu quero fazer. Vou continuar. Aqui ele vai pedir os códigos de segurança, tá, pessoal? Vou fazer o corte. Olha só, pessoal. Prontinho aqui, ó após colocar os códigos foi confirmada a solicitação concluir agora vamos aguardar cair esse saldo lá na coinex então pessoal voltando aqui o site da coinex após o nosso a nossa transferência da Binance ter caído aqui você agora vai comprar as suas ervas olha só vamos conferir ó clica aqui em assente vou clicar aqui ó spot account a gente estar tá conferindo como é que tá aqui o nosso saldo. Olha só, pessoal. 1260 doletas aqui, ó. Então, agora a gente já pode comprar nossas ergos. Como que compra as ergos? Você vai vir aqui, ó. Exchange. Aqui, pessoal, ó. Você vai colocar nesse campinho aqui, ó. Search, você vai colocar a sigla ergo, né? ERG, que é de ergo. E hoje eu vou comprar com o SDT ergo barra o confere aqui ó você vai descer aqui você vai colocar aqui ó marketing e aqui ó pessoal você vai selecionar tudo que você depositou se você quer comprar só um pouco do que você depositou aqui que você quer comprar outras moedas você seleciona aqui o tanto que você quer então aqui eu vou estar comprando 12 né 12 50 por cento e vou clicar aqui Buy, Pessoal, após clicar aqui em Buy, Já vai comprar, tá? Então vamos lá Market ordem Feita Aqui, ó Já apareceu aqui, ó Executada a ordem E agora a gente vem aqui, ó Em asset Spot account a gente tá conferindo aqui Qual a situação da nossa conta então aqui ó nossa conta tem 24 USDT, mas aqui ó aqui embaixo ó, basta você digitar aqui ó ERG, que já vai aparecer direto aqui ó então você já comprou ergo tá mas agora como que eu faço para mandar para minha carteira vamos lá então vou clicar aqui para mim tá abrindo a minha carteira vamos esperar abrir aqui ó pronto tá aqui minhas duas carteiras você vai clicar na sua carteira de Ergo. Você vai vir aqui, ó. Enviar Ergo? Não. Eu quero receber. Você vai clicar aqui em receber. Vai copiar esse códigozinho aqui, ó. Da sua carteira Ergo. Volta lá na Coinex. E aqui você vai fazer isso aqui, ó. O Withdraw, que é sacar. Pronto. Aqui, pessoal, você vai colocar agora o código que a gente copiou lá da Ioroi tá perguntando quanto você quer transferir você diz que é tudo ao e vai enviar pronto aqui pessoal ele vai pedir o sms que vai ser enviado para o seu celular vou enviar aqui prontinho já foi feito aqui ó ele tá pedindo para mim confirmar lá no meu e-mail agora agora eu vou no meu e-mail para fazer essa confirmação prontinho eu tô aqui no meu e-mail pessoal eu tô indo pelo celular tá vou confirmar e vou autorizar é assim que vai estar no seu e-mail pronto pessoal já fiz aqui a autorização é, do saque então vamos aqui ó o é, ifdral e agora vamos aqui em depósito o é, ifdral record tá que é o recorde de saque então tá aqui ó pessoal ó tá aqui em passe de nem já já vai vai ser enviado lá para minha carteira Daqui a pouco dá um ok aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que agora tenha tirado aí é, a dúvida da maioria das pessoas que querem comprar Ergo. Eu não estou indicando comprar Ergo, mas eu acredito muito nesse projeto. Ela está ligada à ADA, né? Ela vai ter uma, uma conexão com a ADA, Cardano, e a ADA aí só cresce. Você que também não tem ADA, é... Dá uma estudada, veja o projeto da ADA, veja o projeto da, da Ergo, e aí você decide se você quer entrar ou não nesse investimento. Então pessoal, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!